gente fecha um tratamento, ou seja, realiza uma venda, a gente dá a oportunidade para as pessoas de serem beneficiadas por aquilo. Então, como é que a gente deve enxergar a venda? A venda de qualquer coisa. Se a gente fosse vender um produto aqui, fosse uma loja de bolsas, por exemplo, seria a mesma coisa. Quando você vende... Quando nós fechamos tratamentos aqui, tratamentos de ortodontia, tratamento de qualquer área, odontopediatria, qualquer coisa, qualquer tipo de serviço, nós estamos dando a oportunidade das pessoas receberem o benefício daquele tratamento. Para vocês conseguirem fazer isso bem, qualquer um, vocês, os dentistas da, da nossa equipe, qualquer pessoa que vende alguma coisa, ela precisa acreditar naquilo. Acreditar. Que aquele serviço vai levar um benefício ao paciente, de verdade. Não está vendendo por vender. A venda aqui não pode ser igual, simplesmente olhar para o dinheiro. Ah, eu vou oferecer um clareamento, porque, porque eu tenho que aumentar o faturamento. Se for isso só, se ficar nisso, ninguém vai pôr muito esforço nisso, certo? Pra quê? Não, aqui ó, só pra, pra empresa ganhar lá, o que, que eu ganho com isso? Agora, se você já fez clareamento, por exemplo, quem aqui já fez clareamento? Por quê? Qual é o benefício do clareamento? Quando você acredita que tem um benefício, a consequência é a venda e a consequência é o faturamento maior.